muito boa noite a todos eu sou a Teresa Sato trabalhadora da ceia da Casa Espírita Irmãos de Assis e estarei com vocês hoje para mais uma preleção online primeiramente vou pedir para todos vocês que fechemos os olhos para que a gente possa fazer a nossa prece de elevação e nos ligar com a espiritualidade. Desta forma, nos ligamos com os nossos mentores, estes amigos, de longa data, que todos os dias da nossa vida nos auxiliam, nos intuem, nos protegem. Nos ligamos também com os mentores da preleção do Evangelho no ar, e todos os mentores da Casa Espírita Irmãos de Assis. Nos ligamos também com todas as equipes espirituais de proteção, de limpeza e de defesa, que desde cedo estão nos auxiliando para este evangelho. Nos ligamos também com Ricardo e seus lanceiros,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 nos elevamos e chegamos até a esfera rosa, a esfera da nossa querida Mãezinha Espiritual, Maria de Nazaré. Ela que com toda a sua doçura de mãe, nos coloca em seu colo de luz, nos envolve em seu manto sagrado, nos protegendo e nos consolando, Principalmente nos nossos momentos de angústia, de dor, de sofrimento. E ela, como nossa mãe, querendo sempre o nosso bem, emanando o seu amor por nós, nos eleva até a presença do seu filho, o nosso Mestre Jesus. E o Mestre com toda a sua doçura e com toda a sua humildade nos recebe pegando em nossas mãos e caminhando ao nosso lado, nos mostrando assim o caminho do bem, do amor e da caridade e esse caminho é o caminho que nos leva até o Pai da Vida a Deus Todo-Poderoso e a Ti, Pai, em agradecimento por esta vida, em agradecimento por tudo que temos, por tudo que somos e por tudo que estamos nos tornando, através do conhecimento, através das experiências, através das Suas bênçãos, Pai,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 E não nos deixeis cair ante as tentações, Pai, e livra-nos de todo e qualquer mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Novamente, muito boa noite. Eu sou a Teresa Sato e hoje estarei com vocês para a preleção, onde o nosso tema é salvação da alma, céu, inferno e destino. E para nós começarmos a desenvolver o tema de hoje, nós precisamos entender algumas coisas. Aonde nós precisamos entender como a doutrina espírita nos ensina, que nós somos espíritos em experiências carnais. Então, nós estamos aqui na Terra para vivenciar as experiências no corpo. Essas experiências é que nos tornam é, seres evoluídos ou não. É ela que nos ajuda a entendermos, a compreendermos e a aceitarmos as nossas provações, as nossas felicidades, o caminho moral que estamos traçando. E esse caminho moral não começou nessa vida, ela começou em vidas anteriores, mas Deus, nosso Pai, em sua infinita bondade, Ele nos dá o véu do esquecimento. E o que, que significa isso, Tereza? Isso significa... E todas as vezes que nós encarnamos, que nós viemos aqui para a Terra, para termos a nossa experiência de vida, nós nos esquecemos temporariamente, enquanto estamos aqui, do que nós vivemos em vidas passadas. Então, das pessoas com quem nós convivemos, das nossas atitudes, das pessoas que nos feriram, das pessoas a quais nós ferimos, nós temos esse véu que a gente fala, né, como se tivesse um véu aqui na frente, aonde nós não conseguimos mais enxergar essas atitudes de outras vidas. E por que que Deus nos coloca isso? Imaginem vocês se nós lembrássemos das pessoas com quem nós convivemos ou das quais um dia nós tivemos muito apreço ou que nós tivemos um determinado período de convivência, que essa pessoa nos fez muito mal em uma vida anterior. Mas muito, muito mal mesmo, a ponto às vezes de nos ferir fisicamente, não só psicologicamente. Ou que nos traiu, ou mesmo se nós lembrássemos o que nós fizemos para outras pessoas, tanto de bom quanto de ruim. De ruim, talvez a nossa consciência viesse a aflorar para um arrependimento. E das coisas boas que nós fizemos, talvez viesse a nossa consciência algum tipo de cobrança no sentido de eu ajudei essa pessoa no passado e hoje ela me vira as costas. Então, essas situações são necessárias para o nosso convívio na vida atual, onde nós temos a oportunidade de nos redimir perante os, as atitudes que nós temos nessa vida, para que a gente também consiga amenizar todo um passado perante esta pessoa que a vida, né? nos coloca à prova. Principalmente as pessoas com quem nós mais convivemos, seja no trabalho, seja na vida familiar, na vida social, são as pessoas que geralmente têm algum tipo de afinidade conosco por conta de vidas anteriores. Quando nós temos uma, uma vivência carinhosa, amorosa, é, sem nenhum tipo de brigas, de divergências, de diferenças, é, essa pessoa é, pode ser que nós nunca tenhamos tido algum tipo de atrito em vidas anteriores, ou pode ser que nós já conseguimos superar e perdoar ambos, né? eu perdoar essa pessoa e essa pessoa me perdoar, a ponto de hoje só ficar o sentimento de amor e de gratidão. Mas aquelas pessoas as quais nós temos mais atritos, mais brigas, mais divergências, são as pessoas com as quais geralmente nós tivemos um maior contratempo. Então elas novamente entram nas nossas vidas para que a gente possa é, tentar redimir ou tentar atenuar o que estamos trazendo de vidas anteriores, de vidas passadas. E aí, quando a gente pensa, mas o que que isso tem a ver com céu e inferno, Tereza? Tudo. A partir do momento que eu consigo... Estar com a minha consciência tranquila, com a minha consciência em paz, a partir do momento que eu consigo estar com a maioria das pessoas ao meu redor e que me são é, caras, né, as quais eu tenho um sentimento de amor, de carinho, é, eu consigo estar, digamos assim, no céu. A partir do momento que eu consigo deitar a cabeça no travesseiro à noite e não ter nenhuma angústia, não ter nenhum sentimento de aflição com o que está por vir ou com o que pode acontecer ou determinada situação que possa vir a acontecer é porque eu estou dentro do meu céu. E quando nós... Estamos no inferno? Só é uma pergunta é, que tem muitas respostas. É, nós acreditamos, ou a grande maioria de nós acredita, que o inferno é um local onde nós vamos ou poderemos ir, dependendo das nossas atitudes, a partir do momento que a gente morre como também temos, é, ou a grande maioria de nós, tem a ideia do céu também. Que se, se formos pessoas boas, se não prejudicarmos ninguém, quando morrermos, iremos para o céu. É certo que depois que nós morremos, é, nós vamos para algum lugar. E esse lugar, claro, depende do que estamos fazendo daqui para frente e do que já fizemos desde quando nascemos, das nossas atitudes, e também das atitudes de vidas anteriores, as quais nós trazemos para esta vida e de repente não resolvemos ou então até pioramos. Porém, nós conseguimos e podemos e merecemos fazer com que a gente tenha um céu todos os dias dentro de nós, ou seja... Aquele lugar maravilhoso que a gente imagina de calmaria, de paz, de tranquilidade, com belas paisagens, muitas pessoas imaginam é, uma natureza muito bonita, muitas árvores, flores, é, animais, né? Às vezes a gente imagina um lago, uma cachoeira, né? um barulho gostoso de água a gente pode ter essa sensação de tranquilidade, de paz dentro de nós. Quando a gente consegue ter, isso que eu acabei de dizer, uma tranquilidade dentro de nós, porque nós estamos agindo corretamente conosco e com a maioria das pessoas, ou com quase todas as pessoas à nossa volta. Mas a gente também consegue produzir um inferno dentro de nós, aquele local onde a gente imagina de sofrimento, de dor, de angústia, de punição, a partir do momento que a gente é, não tem essa paz espiritual, não tem essa paz mental, por conta de ou atitudes que nós tivemos com alguém ou algumas pessoas ou alguma pessoa específica está tendo conosco. Isso nos perturba, tira o nosso sossego, tira a nossa paz. E é a partir desse momento que a gente se coloca num momento de inferno. Então, quando falamos de céu e de inferno, nós precisamos começar a entender que é um local que pode morar dentro de nós. E isso vai depender do que nós estamos escolhendo para nós e do que nós estamos fazendo por merecer este local. E aí vem a questão do destino. Ah, Tereza, mas eu não acredito em destino. Ou tem pessoas que acreditam muito, né? Que nós já estamos com um destino traçado, que nós já viemos para cá com determinadas... É, determinados é, determinadas lições a passar, né? Determinadas situações, determinadas pessoas a vir na nossa vida. Eu acredito muito nessa segunda parte, que nós, nós não temos um destino inteiro traçado, uma vida inteira planejada, porque nós temos o livre-arbítrio, onde o nosso pai nos dá essa oportunidade para que nós possamos mudar algumas coisas. Claro que outras não nos são permitida a escolha, exatamente por já termos tido um planejamento espiritual enquanto espíritos num outro plano. Então algumas situações, algumas pessoas já estão determinadas a vir na nossa vida e ter determinados momentos com essa pessoa. Esses momentos podem ser curtos, podem ser longos, e aí vai esse nosso livre-arbítrio de fazer com que, essa nossa experiência seja maior ou, ou de menor tempo, né, de maior ou menor tempo, e mais tranquila, mais feliz, mais amorosa, ou mais turbulenta. E isso são escolhas que nós fazemos. Claro que todas as pessoas têm esse livre-arbítrio, então eu posso escolher uma coisa para mim, e a outra pessoa que está tendo uma determinada relação comigo, seja ela de amizade, amorosa, familiar, ter outra escolha que não concorde com a minha escolha. Mas essas consequências é que vão fazer com que a gente consiga ou não evoluir ou estacionar. Nós não regredimos, nós não temos é, como regredir a partir do momento que a gente já adquiriu o um mínimo de conhecimento, não vou nem dizer sabedoria, mas de conhecimento de determinada situação ou de determinada pessoa. Então, por isso, nós ou ficamos estacionados com relação à nossa evolução moral, ou nós evoluímos. E essas escolhas cabem a nós. Como queremos permanecer nesta vida? Eu quero, nem que seja a passos devagarzinho, a passos pequenos, mas eu, eu quero evoluir. Como que você faz isso, Tereza? Muito simples, não por isso menos trabalhoso, mas a partir do momento que eu leio o evangelho, que eu faço o evangelho em casa e faço as minhas reflexões, que eu faço as minhas orações, que eu me ligo com a espiritualidade, que eu me ligo com Deus, que eu me ligo com Jesus, que eu peço orientação, que eu peço sabedoria, que eu peço ajuda, que eu agradeço, o sentimento de gratidão é extremamente importante para que a gente consiga cada vez mais abrir os nossos caminhos para o bem, para o amor. Então, é... Essas são algumas das formas com que eu utilizo para que eu consiga é, ter esses pequenos passos de evolução moral. Claro que as minhas vivências, as minhas experiências, as pessoas com quem eu me relaciono, é, as minhas amizades, isso também influencia muito nessa questão. Porque essas pessoas também me trazem experiências, me trazem pontos de vista, às vezes, muito diferentes do que eu estou enxergando. E aí, o meu leque amplia de visão, o meu leque de conceito amplia. Então, quando nós conseguimos fazer essas conexões, é quando a gente consegue, é, digamos, como é o tema do Evangelho de hoje, salvar a nossa alma, ou pelo menos um pedacinho dela, para que a gente consiga ir na direção é, do amor principalmente. Porque o amor ele pode e consegue curar qualquer tipo de dor e de sofrimento. Mas nós precisamos escolher amar e nós precisamos permitir amar e ser amados. E nem sempre isso é fácil, e nem sempre é, isso é o que nós permitimos. Às vezes nós desejamos, mas a gente acaba não se permitindo, não permitindo que o outro nos ame, ou a gente não permite amar. Amar aquelas pessoas que já têm afinidade conosco, que a gente já gosta é fácil. A questão do amar e do escolher são aquelas pessoas que nos são mais difíceis no relacionamento, que elas são mais difíceis na convivência, que elas são mais difíceis nas questões dos pensamentos, das querências. Essas pessoas são as que a gente precisa exercitar o amor e que a gente também precisa se permitir Amar essas pessoas. Porque é dessa forma que a gente consegue não só começar a vivenciar o nosso céu, mas também traçar o nosso destino de forma que num futuro a gente olhe para o que nós vivemos e a gente consiga entender e a gente consiga perceber que fizemos a melhor escolha, e isso é o mais importante de tudo. Quando a gente consegue olhar é, para o que nós já construímos, para o que nós já realizamos, para as nossas escolhas passadas, pensando no futuro, no que virá no futuro, e quando a gente consegue ter essa certeza de que as nossas escolhas foram as assertivas, isso é muito gratificante e isso nos faz continuar nesse caminho do bem. Nos faz continuar nesse caminho que a gente trilha e que a gente vai alcançar, que a gente pode chamar de céu. E essa é uma das sensações muito boas. E esses inícios de anos, né, como a gente está agora, né, na primeira semana do ano, é uma ótima oportunidade para nós revermos é, o que nós queremos, para nós revermos aquela nossa listinha mesmo de objetivos, de metas, de desejos, de sonhos, que muitas pessoas fazem, muitas pessoas falam é, no início de ano, que às vezes colocam até num papel, né, enumeram as, as, os desejos para que eles se realizem durante o ano. Mas a gente não pode esquecer essa lista simplesmente dentro de uma gaveta ou dentro de um livro ou jogá-la fora. Nós precisamos constantemente rever essa lista para que a gente não se esqueça do que nós ansiamos e do que nós nos prometemos fazer para durante o ano. Então, que a gente consiga e que a gente possa ter essa lista sempre em mente, sempre as nossas vistas para que a gente consiga de fato ir colocando pedrinha por pedrinha, flor por flor nesse caminho, para que a gente vivencie esse céu e que mesmo quando a gente esteja vivendo algum tipo de inferno, algum tipo de momento ruim, que ele seja um momento de aprendizado, que quando ele passar que a gente possa agradecer aquele momento, porque aquele momento nos fortaleceu, nos engrandeceu e nos fez ficarmos mais fortes, mais sábios. E que a gente possa se conectar sempre com o nosso mentor, com a espiritualidade acima de nós, para que a gente consiga sempre ter esse amparo e essa proteção. Para que a gente nunca se esqueça deles, disso tudo, para que a gente nunca se esqueça do que Jesus nos falou, que o, o, o céu é, não é um limite para que a gente possa é, ter que só ir até lá, e que a gente possa sempre entender que nós, enquanto humanos, nós temos alguns limites, mas enquanto espíritos, nós somos muito mais poderosos. E nós somos muito mais potentes. E que a gente possa utilizar dessa potência. E que a gente possa saber que a gente tem essa potência dentro de nós. Porque nós somos espíritos. E nós somos, por enquanto, humanos. Mas acima de tudo, nós enquanto estamos Aqui na Terra, nós temos algumas, é, alguns deveres para cumprir e algumas obrigações que nós precisamos fazer para que a gente consiga ter essa convivência terrestre. Mas quando a gente volta para o plano espiritual, nós temos uma infinidade de possibilidades de evolução e de aprimoramento moral que a gente continua, nós continuamos o que nós estamos fazendo aqui. Então, nosso trabalho aqui está só começando, porque ele continua. E que a gente consiga, é, e que a gente possa se permitir, mesmo errando, mas mesmo errando, fazer com que a nossa evolução moral, ela seja crescente ela seja uma linha aonde não vai ter fim, mas que ela seja sempre crescente. E desta forma eu desejo a vocês um feliz ano novo, que a gente consiga renovar a nossa fé, que a gente consiga renovar o nosso amor, que a gente consiga renovar a nossa ligação com Jesus, com o nosso mentor, para que a gente possa ter um ano de 2021 muito melhor que 2020, e para que a gente possa aceitar e agradecer todos os acontecimentos, que a gente possa agradecer todas as nossas escolhas, que a gente possa agradecer todas as oportunidades que aparecem para nós. Dessa maneira, eu encerro o evangelho de hoje, mas pedindo novamente que nós fechemos os nossos olhos para que a gente possa fazer as nossas vibrações finais. Vibrando assim, com toda a espiritualidade amiga, muito amor e muita luz. Principalmente as pessoas que neste momento Necessitam de um atendimento hospitalar, as que estão internadas nos hospitais, as que estão em suas casas acamadas. Vibramos muita luz para aquelas pessoas que neste momento se encontram nos presídios, nos orfanatos, nas creches para aquelas que se encontram neste momento nas ruas. Vibramos muita luz para nossa querida Itatiba, para todos os seus moradores, para todos os seus governantes, ampliando assim esta luz para o estado de São Paulo, e para o nosso querido Brasil, o coração do mundo, pátria do evangelho. E sendo o coração do mundo, ele pulsa amor. Ele pulsa luzes coloridas aonde vamos envolvendo todos os outros países. Fazendo com que essas luzes abracem o nosso planeta Terra. E o nosso planeta vai se intensificando nesta luz e vai emanando para todos os outros planetas, fazendo assim com que todas as galáxias neste momento propaguem essa luz. Deixando todo o universo iluminado. E em agradecimento, Pai, por este momento, por esta doação de luz, pedimos licença que nós possamos também receber um pouco desta luz. Para que ela também possa adentrar o nosso lar, percorrer todos os cômodos da nossa casa, Envolver todas as pessoas que moram conosco, envolver os nossos animais de estimação, fazendo assim com que a nossa semana seja doce, seja leve, seja de harmonia. Que assim seja e graças a Deus. A todos vocês, meu muito obrigada, boa noite e até a próxima terça.